Tudo bem com vocês? Eu sou o Tapa Sage, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Sejam muito bem-vindos aqui a casa nossa, a gente faz o que a gente quiser E mais um especial Seres Mágicos Hoje eu trago pra vocês essa luminária incrível de Kraken Olha só que legal Pra você do outro lado que não sabe, esse mês é o mês dos seres mágicos aqui no canal E estou trazendo vários tutoriais, vários DIY com ideias relacionadas a esse mundo Pra quem não sabe, o Kraken é um povo gigante que fica nos mares por aí E ele também é utilizado por vários bruxos como proteção Se você quiser ter uma luminária de Kraken pra proteger a sua casa, o seu ambiente e iluminar a sua vida Você tá no canal certo, então confere o tutorial você vai precisar de um frasco. Eu estou utilizando um com um formato de caveira. Espátulas, durepox e esmalte da cor que você quiser. Para você trabalhar a durepox, você tem que juntar a massa branca e a massa cinza em quantidades iguais e mexer até ela ficar homogênea. Eu começo a fazer rolinhos com a Durepox, que vão ser os tentáculos do nosso Kraken. E eu adiciono eles enrolando aleatoriamente pelo frasco. O Kraken é um polvo, então ele tem oito tentáculos. Espalhe os oito fazendo o mesmo processo de rolinhos no seu frasco todo. A minha caveira parece que tá criando cabelinhos, mas é essa a intenção principal. Eu faço uma bolinha com a Durepox e eu vou achatando ela aos poucos. E eu vou fazer nela dois furinhos, um de cada lado que vão ser os olhos do nosso Kraken. Essa é a parte do corpo. E eu vou colocar esse corpinho do Kraken na junção de todos os tentáculos que eu tinha feito antes. E utilizando uma espátula, eu vou apertar bem para ele não desgrudar. Agora, utilizando o esmalte, eu pinto todo o meu polvo. E é isso. É só você colocar o seu polvo em cima da base de luminária e ele tá pronto. Pra quem quiser saber, essa partinha aqui de baixo Que eu tô usando na base da luminária Ela é Aqueles negocinhos que você encontra na loja de um real, na loja de chinês, sabe? Aí vem tipo umas Nossa Senhora, uns Jesus Cristo em cima, você deixa de lado Jesus Cristo e utiliza pra você usar a base da luminária, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aqui embaixo os seus comentários. Você conhece o Kraken? Vocês sabem qual é a mitologia do Kraken? Kraken? Eu sabe qual é a mitologia Kraken. Do, Eu do, que crack? Vocês... do Kraken. Vá a São Paulo e visite <risos> a Cracolândia. <risos> Não se esqueçam de deixar aqui embaixo seu comentário e seu like, porque isso me incentiva muito a continuar criando pra vocês. É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos, até a próxima e falou!